Deputados protocolaram 29 projetos de decreto legislativo para derrubar normas de 2023 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Os decretos legislativos são instrumentos específicos do Congresso e que não precisam da sanção presidencial, entre outras funções, consegue sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar, caso assim entendam os congressistas. A oposição apoia em propostas para derrubar os atos de Lula na Câmara. O principal aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para conter a oposição na Câmara é o presidente da Casa Arthur Lira. Ao todo, 48 deputados assinaram projetos para derrubar regras criadas pela gestão do presidente Lula. São 29 propostas de nove partidos diferentes. Além da oposição, há inclusive partidos com cargos no Esplanada em que ao menos um deputado propôs derrubar atos do Executivo. É o caso do União Brasil, MDB, PSD e PSOL. E com o um aumento no número de projetos de decreto legislativo contra o governo, a oposição mostra que sua atuação não será amena.